E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e hoje pra gente falar sobre a mudança no subsídio do frete do Mercado Livre. Ale, eu já sei, Ale, eu já acompanhei, Ale, eu já estava sabendo que isso aconteceria. Então escuta de novo, vê se você fez tudo que eu vou falar aqui e boa, tá? Como eu sempre falo, tá? Esses assuntos surgem na nossa live de forma muito imediata. Então se você não me acompanha no Instagram, você tá perdendo informação e está perdendo tempo. Tá? Porque tem muita coisa que não dá para postar aqui que a gente posta só lá. Aqui embaixo tem o link para que você acompanhe o meu Instagram. Tá certo? Então vamos lá. O Mercado Livre mudou a forma de subsídio no frete tá? acima de 120 reais. Não sei se você lembra, mas até pouco tempo atrás tinham, por exemplo, a minha conta operava no Fulfillment com 100% de subsídio no frete acima de 120, tinham pessoas operando com 80% no mercado coletas e no Fulfillment, pessoas operando com 70% porque a sua continha era verde, 60%, agora não tem mais isso, tá certo? Agora se você tem uma conta verde, se você tem, está no mercado coletas, se você está no Fulfillment, o subsídio é de 50% em cima do frete, quando passa de 120 reais, não, entro, não não, vou entrar aqui no mérito de certo ou errado, a minha opinião sobre o frete eu já dei, que no meu ver isso teria que ser opcional e cada um optar pela forma que quer trabalhar com o seu frete, se você quer dar frete grátis que eles deem melhor posicionamento, mas se você não quer dar também que eles não, não deem e você consiga vender, tá certo? Porque eu não concordo em ser forçado a pagar acima de 120 reais, mas... Isso aí já é um tema que a gente já vem falando, então vamos tocar para o que aconteceu realmente, tá? Se você não tem o um termômetro verde, você vai cair para 40% de subsídio e pode terminar até com 30% só de subsídio, tá? Hoje no Mercado Livre. O que você tem que fazer, tá? Atualizar todos os seus produtos acima de 120 reais, beleza? A não ser que você fale, Ale, eu já não tinha subsídio. Tá ok, então o preço tá certo. Tá? O meu subsídio já era 50, sei lá se tinha essa tarifa antes, mas pode acontecer? Pode, tudo bem, mas reveja os seus preços. Tá? Quando a gente fala uma conta que tinha 80% de subsídio e agora ela tem 50% de subsídio, você pode estar tá falando de 6 a 7 a 8 a 12 a 15 reais num frete. Isso às vezes é a sua margem. Então o que, que eu fiz aqui dentro? Tá? Lá no treinamento de performance, o próprio Bruno, né? Comentou que virou a madrugada lá. De, deu deu meia-noite um lá, uma hora da manhã, da, dia 15, ele já começou a atualizar tudo para pegar o período com menos venda e já amanhecer atualizado, legal, tá? Isso começou a valer a partir do dia 15 de janeiro. Aqui nós pegamos os produtos que mais tinham venda, tá? Organizamos produtos com mais venda acima de 120 reais e começamos a. Arrumar isso para primeiro eu trocar todos os produtos com frete grátis acima de 120 reais que já tinham venda, que são normalmente os anúncios que eu vendo com frequência. E sim, aí depois atuando nos demais anúncios, beleza? Eu acredito que essa seja a melhor forma de fazer as alterações, tá? Para que você não tome prejuízo. Se você não fez as alterações, se você vende muito com frete grátis acima de 120 reais, provavelmente você está tomando muita tinta, tá? Se você pegar uma conta aí que faça 20 pedidos dia, por exemplo, e que desses pedidos, seis pedidos sejam acima de R$120 e o frete não está atualizado, você pode estar tá perdendo de 40 a reais por dia, no mínimo, tá certo? Então, corre, atualiza, me conta aí, mudou muito o seu frete? Coloca aqui embaixo aqui pra mim, interage comigo. Mudou muito o seu frete? Você já ajustou o seu frete? Quando que você ajustou? Quando, né? você fez essa mudança, espero que você já tenha feito, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal, é muito importante que você ative o sininho ali para você receber as notificações, porque aí você fica sabendo sempre que a gente postar tudo o que está acontecendo no canal, se liga que a gente tem muita coisa por vir aí, vai ter semana de marketplace, vai ter um monte de coisa para rolar por aí, valeu, valeu, valeu, um abraço.